E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou jogando com Nekali, enfrentando o Ed, que é difícil <risos> Eu estou jogando na série testando personagens, então se assim, eu não sei direito jogar com Nekali. Quem tem acompanhado sabe, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem para quem ainda não viu no Mecalê, eu sei que tem algum golpe, ele dá essa pesada forte no chão. Tem farofa à vontade. Uh! E o Ed também tem. <risos> Eita! Tá... Não deu, eu reagi. Então, então, ele tem. Fica batendo assim. Eu vou tentar... Ele também tem as garras do Wolverine, que ele mexe com as mãos. É legal. Calma, amigo. Meu, e... Assim, ele... Ah, calma. Mas recebe é toda hora nessa farofa. Tô aqui defendendo até achar uma oportunidade. Puxa vida de novo, farofa! Chegou o meu especial! Vai, toma aí! Toma! Final <risos> round! batendo no chão. round! Ele é um personagem, o Necalli, Para quem sabe jogar com ele, ele é um personagem bom. Quando solta o V-Trigger, ele fica super saiadinho. levou que só. Soltando toda a magia, o poder do infinito. Vai, Vou aproveitar aqui, gente, dando o que tem aqui. Vou tentar fazer aqui um... Super Saiyajin! Tchau! You win. Round one. Foi fácil agora. Tenta aqui. Vai tá não tomar mais tanta farofa. Não, farofa, eu tô ligada, a sou farofa, aqui é Toma de novo! Gente, eu acabei até de golpe. Ó, <risos> oh, de farofa com farofa, só ele acertou, já tá, tá com a prática. Nada não faça isso comigo. Tá só brincando. Puxa vida! Foi com o pezinho ali. Tomei esse golpe invencível do Ed. Que que vocês acham, gente? De enfrentar o, o Ed? Eu tenho enfrentado ele muito aqui. Seja jogando com o Zang F. Fica aí. Meu amigo. Eita! Tem que ficar esperto nessa farofa. E quando eu for eu bater em tudo. Haha. <risos> tem alguma coisa, morre! PODER! Eu tenho que ficar aqui a Tem que bater sem falta Ah! Só o Lopin vai ser de longe no então não tá adiantando! Mil. Para, tu ah, Eita, -me, meu para com isso para isso para isso para e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde E é isso aí, então não deixe de curtir, comentar, compartilhar com os amigos e ativar o sininho Até a próxima, tchau